Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada, aqui quem fala é Rodrigo, eu sou escritor, blogueiro da área de gameologia, teoria dos jogos, e ao longo desse ano eu fiz essa série com vídeos mostrando esse tabuleiro aqui, é, minha versão de War, usando a metodologia jogada, que como você que acompanha, já deve estar por dentro, é uma um modelo de gamificação aplicável a qualquer coisa. E aí, nessa série aqui, eu faço uma análise da, do noticiário geopolítico eh, tomando como visão né, todas essas questões que ao longo de 2022 eh, viraram o, o centro, o eixo do noticiário e também dos eventos mais importantes do, do tempo que estamos vivendo. Né, e que, são eventos bastante é, é, decisivos né, para a história do século. Então merece que a gente olhe bem, bem de um jeito tanto de perto quanto de longe para tentar entender o que está acontecendo. Né? E Ao longo dessa série, a maior parte dos vídeos eu foquei aqui na questão Rússia, Ucrânia, Europa, Estados Unidos... Falei bastante de Reino Unido, né, que teve que trocar aí de primeiro-ministro, é, tá, trocou até de monarca, né? Então falei um pouco de Brasil, porque a gente estava vendo a nossa eleição. E, e aí eu quase não falei é, de, de China, apesar de até ter falado de Japão, porque é, o Japão teve o assassinato de um ex-primeiro-ministro à é, luz do dia né? então é, vamos falar um pouquinho de China, tendo visto que é, o que que estourou na China nos últimos dias né? não foi pequeno, não foi coisa pouca é, ganhou o nome de White Paper Revolution, uma protestos contra a, a censura, a repressão é, da liberdade de expressão na China e, e por que que isso está acontecendo e por que que isso está acontecendo agora, né? São questões muito pertinentes. Então, é, antes da gente entrar na na nesse nesse é, em um quadro né dessa white paper revolution que de certa forma a gente viu um episódio anterior é, em Hong Kong de revolução colorida é, pouco antes da pandemia estourar né lá na China também é, a China vem sofrendo aí um, um ataque americano desde o mais mais frontal mais direto desde o governo Trump né, mas é na forma de guerra comercial e guerra híbrida. E, e aí teve também esse episódio de, de Taiwan, né, que é, é outro episódio também de, de tensionamento por parte dos Estados Unidos. Mas por dentro da China, o que está acontecendo? É, eu trago aqui um... Hum, infográfico, né, um, um GIF, é, que mostra a evolução de cada é, país no um jogo, conforme a é, evolução dos anos ao longo do século passado, na maior parte do tempo, aqui. e aí chega em 2015 quando acaba a base de dados que foi usada para gerar esse gráfico. Né, e o que é, eu gerei esse gráfico, eu contratei um cientista de dados para gerar esse gráfico e a gente usou a base da, da ONU é, e do Banco Mundial para renda per capita, PIB, população é, e aí com isso a gente conseguiu gerar essas bolinhas que vão evoluindo conforme a, a, a, a população e o PIB e a renda per capita dos países evolui. Então é, você pode ver aqui que existe dois movimentos né, de, de países principais. Aqui. Existe o um movimento é, de baixo para cima, que é o movimento da economia crescer. E existe o um movimento esquerda, é, direita para esquerda que é a população crescer, a população de um país crescer. É, e a densidade demográfica desse país crescer então a China é o, é o país aqui que China e Índia são os países que mais crescem é, no mundo ao, ao longo desse período, a China principalmente né, porque ela vem de um, de um período de muita decadência ali nos no séculos é, no meio do século XX é, e que só se encerra mesmo no, no fim da Guerra Fria, com a, com a abertura econômica, que a China deixa de ser um dos países mais pobres do mundo, e chega ao nível que ela está atualmente se tornando um dos países mais ricos do mundo. E aí é bem aqui que, que ela, é, essa linha aqui que ela acabou de cruzar. Quem passou é, muito tempo nessa linha aqui ao longo desse período foi o Brasil, mas não conseguiu vencer e a gente já conversou sobre isso é, em outros vídeos falando sobre a armadilha da renda média. É, a China venceu essa armadilha. E, e quais as consequências de vencer essa armadilha? É, essa é uma questão. É, os Estados Unidos vêm fazendo um outro movimento, que é o de a, a, adquirir mais densidade demográfica. A população americana é, não para de crescer. Né, principalmente por meio da imigração é, e os Estados Unidos vivem uma, uma, um movimento de transição de um, uma, uma economia é, do naipe de ouros para uma economia do naipe de espadas. O que, que significa isso? Uma, uma, vamos dizer assim, é, dinheirocracia para uma democracia. Né? E a China vive um movimento é, que é aqui do naipe de copas para o naipe de espadas, que seria aqui uma partidocracia para uma democracia. Todos estão indo na direção da Europa. E é, isso significa que, que ao longo do tempo a tendência das coisas em geral é evoluir. É, mas o que está acontecendo politicamente em cada um desses países, né? Os Estados Unidos têm vivido um, um, um processo contínuo de tentar democratizar alguns é, serviços públicos é, que até o Brasil tem, como o SUS, coisas do tipo, e, e é, foi para isso que o Obama foi eleito e é, o Joe Biden é, falava, ou tentou pelo menos de, de, de, de fazer um perdão, um perdão à dívida estudantil, só que não conseguiu, é, não está conseguindo no no judiciário, né? mas a tendência que a gente vê é politicamente é, a, a, que os Estados Unidos tente perseguir os, os direitos que a Europa tem, né? que o cidadão europeu tem de educação pública, saúde pública e, e enfim, outros direitos, é, um estado de bem-estar social, né, assim coisas do tipo é, o direito, é, é, é, folga remunerada em, em vários é, cenários de do de, de, de processo de uma família, por exemplo, a, o pós, a, o pós parto, né? Toda essa é, estrutura, essa estrutura jurídica de direitos que nos Estados Unidos simplesmente não existe, né? Uma, uma mulher nos Estados Unidos engravida ela tem que no dia seguinte do parto voltar ao trabalho, é, ou ela não recebe, ou ela, enfim, passa, é, é, enfrenta consequências, né? e e a e a China vive qual processo né vive o processo de sair de um de um é, de um uma espécie assim de ditadura da maioria uma ditadura é, rígida da maioria para uma ditadura para um, um, um quer dizer um sistema onde a em relação à igualdade com o padrão europeu de berço da democracia, é, começa a ser almejado pela população. Né? Então, é, aí soma o fato de não ter liberdade de expressão, é, um período onde o, o, o pessoal ficou... É, preso é, por um período enorme de tempo, por causa do lockdown, por causa da, da política do Covid zero, isso começou a estressar a população chinesa. Né? Então, isso é, produz na, dentro da China um, um, um, é, uma energia, um movimento, uma, uma é, espécie de resistência, né? E, e, e a China, a gente sabe que é, tem um projeto importante em, em andamento, que é as novas rotas da seda. Né? E tanto é que é, o Xi Jinping está sendo reeleito para um terceiro, foi reeleito né, por um terceiro mandato. Né? O que, que é a nova rota da seda? Né? Ela é uma repetição é, histórica de um... De um projeto que deu muito certo é, na antiga rota da seda que é, aconteceu mais ou menos há mil anos então o projeto atual da no nova rota da seda ele já integra até a américa latina é, brasil e argentina vão ter um espaço muito importante nesse projeto né? e na verdade é um projeto que torna a Eurásia é o novo eixo, o novo centro econômico mundial. Né? Então, na, nos outros episódios, a gente conver, tem conversado bastante sobre como que isso fez a Europa virar um alvo, um alvo da, da, da, é, da guerra híbrida americana né? e, e também da... da é, agressividade financeira dos bancos americanos em comprar empresas é, europeias e coisas assim, mas é, o, o, o momento da revolta né, e essa, é, essa situação da, da é, Covid, que é interpretada pela China muito provavelmente como uma ameaça de uma guerra biológica, né? Ninguém pode dizer que não, que o, o vírus não, não veio de algum laboratório, de alguma coisa assim. Até hoje não, não existe muita, muito esclarecimento sobre o COVID, a origem do Covid, né? É, mas a, ao mesmo tempo que a China tem feito esses lockdowns severos, né, ela tem é, reduzido os juros para tentar é, é, ter um efeito que, que, que é estratégico aqui nesse momento e, e é um pouco difícil de explicar, mas é, reduzindo os juros, a China é, está... É, também depreciando o, o, o Yuan e depreciando o Yuan ela ela consegue equilibrar uma uma depreciação que o dólar começou a, a ter é, em relação ao a, ao ouro e, e outras né, moedas como rublo como e então, para não, não ficar desequilibrado com isso, não é, tirar, vamos dizer, esse motor, essa, essa alavancagem da economia, america, da economia chinesa, é, ela reduz os juros para, é, com isso, de certa forma, até transformar o mercado chinês num mercado mais atrativo para investimentos. Né? Mas, ao mesmo tempo, com a outra mão, ela está pegando forte para cima de empresas americanas, que é, são muito dependentes da China, e, e essa, esse lockdown severo parece que tem atingido realmente especialmente essas empresas, como é o caso da Foxconn, que não é americana, é taiwanesa, mas é quase como se fosse uma sócia da, da, da Apple uma empresa associada da Apple que é, produz na China a maior parte da, da produção do, do, dos iPhones e outros produtos que a Apple é, vende no, no ocidente pelo mundo né? e a Apple é a empresa mais rica dos Estados Unidos então isso não é pouca coisa né? e, e aí com essa política do Covid zero a, o, as autoridades prenderam os, os trabalhadores da Foxconn dentro da fábrica. Né? E, e, então, é, isso criou um, um rebuliço lá e, e como é, é uma mega fábrica, né? são milhares de, de trabalhadores, Aí quando soltou, quando liberou esse pessoal, também era uma multidão, já era outro problema porque a China está com essa política do, do Covid zero. Então, ninguém sabe ao certo se a China está com essa política, porque realmente tem, teme as consequências do vírus evoluir dentro da, da sua mega população, virar algo fora de controle, até porque isso é uma possibilidade real né? e muito mais alta por lá, porque tem mais gente, né? o vírus... Tem, digamos assim, um, um, um campo de treinamento para evoluir mais rápido que em outros países. Né? Também é um país frio é, e essa questão da, das doenças é, é uma coisa milenar né? nos países do Oriente. Tanto é que eles têm costumes de higiene, é, quando, quando chegam em casa tiram o sapato, né? eles já usavam... Máscaras, já, já tinham o costume de usar máscara muito antes dessa pandemia. Então, é, aquelas, todas aquelas é, epidemias de. que, que já acontecia, já houveram vários outros é, ciclos né, e processos de pandemia na China, só que todos também controlados. Né, e, então, é um, é um risco real que o Covid evolua na China e e se transforma numa super doença, mas também é uma possibilidade real que que ele é, é, vai ficar por aí e também vai perder a sua letalidade, as pessoas vão desenvolver defesas e é, portanto não tem porquê um, um lockdown tão severo na China. Né? E por outro lado, é, esse lockdown pode ser uma forma de é, também conter a, a economia chinesa e o consumo para não deixar é, a inflação é, fugir de controle. É, e também conter, né, pegar, vamos, assim, vamos dizer assim, pela, pela, pela, por onde dói mais, ou pelo bolso, as empresas americanas que... É, precisam da China nessa produção né? então toda essa, essa macro está tá em jogo aqui porque é, a, a Foxconn e a, e a Apple é quem mais lucra com o é, riquíssimo mercado de semicondutores né? e a empresa mais rica de semicondutores é, dos Estados Unidos é a, é a Apple então é, ao mesmo tempo que, a, que, a, que os Estados Unidos têm feito pressões sobre a China e, e é, articulado uma movimentação para é, tirar a, o domínio de, de semicondutores é, chinês é, a China reage é, basicamente é, inviabilizando o, o, o processo de fabricação das, das fábricas americanas produzindo um prejuízo é, para essas empresas e é tudo culpa do vírus né? não, não é não, não tem nada a ver com o Xi Jinping né? então é, tem toda essa geopolítica aí é, estratégica essa ambiguidade estratégica que, que que interfere nesse jogo e é interessante a gente olhar assim quando a gente tem essa essa perspectiva né o, o grande a grande força e fraqueza de cada país é é sempre o mesmo detalhe né e às vezes no caso aqui a grande força e fraqueza da China é a população, né? então... Por outro lado, é, é o país que tem o projeto, tem a estruturação para projetar uma liderança internacional mais sólida no mundo hoje. É, não é à toa que o Xi Jinping se reelegeu pela terceira vez e, e tem a popularidade que tem. Eu não acredito que esses pro, é, protestos que estão acontecendo é, tenham qualquer possibilidade de mudar o regime chinês atualmente, mas é, que é, rendeu um símbolo incrível que foi essa revolta do White Paper e o próprio nome é muito atual porque o White Paper é, é, é, o, é aquela carta magna que as comunidades de cripto é, fazem, né, ao lançar uma moeda, mais famosa do Bitcoin, né, então é, isso aqui produziu um símbolo muito potente que eu acho que é, pode se espalhar pelo mundo com outros significados também, né? até porque como é que se proíbe um símbolo desse né? como é que se é, censura uma folha em branco então por outro lado tem também uma crítica à burocracia aqui, né? que é essa essa é, estrutura, essa, esse modus operandi é, arcaico que, que produz no fim esse, essa centralização do poder e essa repressão, essa perda da liberdade. Né? Então, é, é um, um tema que dá pano para manga e, e como vocês sabem, eu sempre estou falando que a burocracia, ela é o, a raiz de todos os e a ludocracia é a nossa é, única saída né? é, então quem ainda não leu o livro é, acesse a jogada.org que pode baixar mas por hoje a gente fica por aqui um abraço para você que assistiu esse vídeo, deixe sua curtida, seu comentário é, e mostra esse vídeo aí para quem gosta desses assuntos, um abraço para você e tchau tchau